Eu acredito que você já deve ter ouvido falar do caso do entregador de Uber Eats que foi debochado por uma miss de uma cidade pequena, ao qual repercutiu demais aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube, tudo que é lugar. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui de novo pra gente poder acompanhar o que eu quero falar até o final desse vídeo. Confira aí. Eu não acredito, hein? Tá ruim pra mim, tá ruim pra você. <risos> Então, e até o Uber Eats, meu amigo, olha isso daqui. Ai, gente, a gente não é desmerecendo o trabalho do menino, né? Mas é aí que você vê o porquê que o seu sua comida chega atrasado. A pessoa tem está de bicicleta, tá lá. Então, esse foi o vídeo que viralizou pra tudo que é lado da internet aí Onde essa miss, ela fez um deboche E ela até que pediu desculpas Aconteceu isso aí no dia 23 agora de outubro Ela pediu desculpas, eu acredito que errar é humano Mas debochar é um erro Mas é pior ainda continuar no erro Bom, ela pediu desculpas, mas muitas pessoas ficaram chateadas, tanto que eu vi várias notícias que essa Miss, ela perdeu o cargo na cidade dela, então ela já não é mais Miss, mas o que eu quero chegar no ponto desse vídeo, eu não ia criar um vídeo falando sobre o que aconteceu somente com o entregador, mas depois que eu vi que de humilhado, esse rapaz chamado Luiz, foi exaltado, meu amigo, olha, subiu até lágrima aqui do meu olho. <risos> Porque esse rapaz, ele foi chamado num programa de televisão, acho que é o programa pop da TV Cidade Verde, e ele ganhou uma moto zero quilômetros e ainda foi patrocinado para receber uma carteira de habilitação. Meu, é muito emocionante. Eu estou compartilhando esse vídeo para mostrar que ainda tem pessoas de bom coração. Eu fiquei super emocionado por ter assistido essa notícia. E olha só, vamos assistir aqui um pequeno trecho. Eu não posso reproduzir tudo por, por direitos de imagem, né? Eu vou deixar aqui na descrição a reportagem completa desse programa. Vamos lá. vocês podem ver, ó. Rapaz Eu fico emocionado demais, cara, Por ver essas coisas. Rapaz, ele chora, cara. Muito emocionante. Mano. Realmente, de humilhada a é exaltado. Como eu disse, eu vou deixar o link completo desse programa aqui na descrição do vídeo. Porque a ação que esse pessoal fez com esse trabalhador, meu amigo, não é qualquer um que faz. Tanto que. Do dia 23 até a data de hoje eu vi várias fake news de um tal de dono da van. Deu uma moto para o rapaz, colocou até a foto do, do entregador do lado, dono, cara com a moto no meio. Que não é o Luiz, que realmente é o entregador que foi debochado. Meu amigo, o pessoal queria várias fake news, fazer várias coisas para poder conseguir visualização, ibope, tudo mais. Mas realmente desse programa aconteceu de verdade. Ele ganhou a moto depois de ser debochado por uma pessoa que, que deveria se colocar no lugar dela ela, claro, que ela já se colocou, ela, se pedi, ela pediu desculpas, assim como foi também com a tal que deu me seguir lá, que zoou com a menina da Disney, mas depois ele pediu desculpas, e eu costumo dizer, errar é humano, e continuar no erro é pior ainda, mas mesmo assim, eu fico muito revoltado, porque não é somente esse rapaz que foi humilhado, tem diversos outros trabalhadores que são humilhados, trabalhando na rua aí, e o pior, eles estão trabalhando dignamente, seria pior se eles estivessem roubando, ou fazendo coisas indevidas na rua aí, mas não, eles estão trabalhando, ralando ali, trabalho de entregador de Uber Eats não é fácil, eu mesmo já fiz com moto, não ganha muito dinheiro, você fica altas horas trabalhando ali, comigo de moto já foi difícil, Imagina imagino trabalhando de bicicleta ali, ralando fazendo viagens de no máximo até 3km porque Uber Eats de bicicleta, o máximo que o rapaz de bicicleta consegue pegar são corridas de até 3km, corridas curtas que não vão valer muito dinheiro e o pior, o aplicativo ele leva uma porcentagem maior do que de moto Então eu vejo que o rapaz é um cara firmeza, trabalhador Se você ver a reportagem completa da TV Cidade Verde aí Do programa Pop, você vai ver que ele não tem gíria nenhuma Ralador Tanto é que ele é frentista de um posto de gasolina Ele faz esse bico de entregador para conseguir um extra para sustentar a casa dele mas é isso aí, pessoal. Eu quis compartilhar esse acontecido porque, meu, muito emocionante. Eu só vou pedir para depois você assistir o vídeo completo aqui na descrição do vídeo, beleza? Um grande abraço e espero você em um próximo vídeo aqui do canal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou. Tchau.